Página totalmente profissional. Vou passar umas dicas, alguns hacks para você é, sair na frente de todo mundo. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e nossa primeira aula do Método Alp para Facebook Ads, tá, galera? É, vai ser um novo formato aí para vocês. A gente vai estar tá desenvolvendo esse método Alp, onde a gente vai ser o maior produtivo possível e o maior profissionalismo que tem, tá galera? A gente não vai ficar copiando e colando, eu vou passar algumas técnicas que eu usei para criar minha página 100% profissional, onde eu praticamente não tomei bloqueio na minha página, ela tá, tá ali até hoje. É, eu tomei dois bloqueios em contas de anúncio, mas elas estão em análise, provavelmente daqui a pouco já libera. Quando pede para análise assim, é bem fácil voltar, né? Agora, quando não, não tem como pedir análise, aí fica um pouquinho difícil. Mas as duas contas que eu tive bloqueio, elas é, estão em análise e provavelmente daqui a pouco volta. Então, eu vou, eu vou passar a minha experiência que eu tenho aqui para vocês de como que eu criei a página, como que eu criei a BM, como que eu estruturei tudinho. Como que eu aqueci as minhas páginas, como que eu aqueci as minhas contas de anúncio, tá galera? Então assim, eu vou passar um passo a passo, vai ser um formato diferente, onde é vocês vão ver... Toda a minha tela, minha foto ou meu vídeo não vai ficar aparecendo ali, tá galera? Para vocês terem o maior proveito do que eu tô vendo, vocês também verem. Porque às vezes minha foto ali acaba atrapalhando. Algumas pessoas não conseguem, não conseguem meio que analisar o que, que eu tô vendo, tá galera? Então é, a maioria dos vídeos vai ser só a minha tela gravando ali e eu falando pra vocês o que, que eu tô fazendo. Quando for necessário, eu coloco minha foto aqui, que nem é o meu, meu vídeo, que nem eu tô colocando agora pra vocês. Tudo certinho, tudo bacana. Tudo redondinho, tá galera? Então, bocadinho aí, começo do vídeo aqui da nossa primeira aula, onde a gente vai se desenvolver aí ao longo dessa jornada. Todos os sábados eu vou passar a aula excepcional da gente sair do zero, escolher produto, é, subir campanha e fazer a nossa primeira venda, tá galera? Vai ser mais ou menos uns quatro sábados aí, acredito que é isso. Então, nossa primeira aula a gente vai desenvolver agora nossa página totalmente profissional, vou passar umas dicas, alguns hacks para você é, sair na frente de todo mundo Normalmente a, a galera afiliada só copia e cola ali, vai do Google sem saber E é, só vai colocando ali capa per foto e não sabe muito a configuração, só vai copiando e colando Então a gente vai se destacar dessa galera porque a gente quer se profissionalizar nesse mercado Então eu vou passar a minha experiência aqui para vocês, espero que vocês gostem aí né? desse novo formato, tá, galera? E quando for preciso aparecer aqui, eu coloco aqui de novo o vídeo e a gente troca uma ideia, beleza, galera? Então, vamos para prática, galera. Vamos criar nossa página profissional agora. Bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Então, agora a gente vai criar nossa página aqui totalmente é, profissional, tá, galera? Eu vou fazer da melhor forma possível para vocês entenderem aqui como que eu desenvolvi essa minha página, quanto, tanto a BM quanto as contas de anúncio. Eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês como que a gente vai fazer isso de fato, tá galera? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a criação da página. Eu estou aqui, eu não vou criar a BM ah, primeiro, vou criar minha página para a gente já deixar ela aquecida quando a gente... Criar nossa BM, a nossa página já, já vai estar tá aquecida ali, pronta para subir campanha, tá, galera? Então, a primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo vocês fazerem é isso, tá, galera? Criar a sua página e deixar ela bonitinha quando você for em criar a BM, a página ela já está praticamente perfeita, tudo redondinho, já está aquecida, já tem publicação nela. Então a gente vai se desenvolver agora, tá, galera? Eu vou aqui criar a página. Aqui ela pede três categorias, tá, galera? Ela pede aqui, ó, é, três categorias não, ela pede três, três coisas aqui pra você preencher. O nome da página, categoria e descrição, tá? O nome da página, galera, a gente vai fazer um macetinho aqui que eu usei bastante isso, tá, galera? É o gerador de nome, tá, galera? Deixa eu só ver aqui porque que ele não tá carregando... Ah, carregou aqui, beleza, deu F5 Eu vou colocar aqui hair, porque galera Eu estou utilizando o nicho capilar Mas aí vocês podem se desenvolver Do jeito que vocês quiserem, qualquer nicho Vocês podem colocar aqui o nome, tá galera Quer ver, eu vou colocar aqui ó. Eu acho que é assim, geek, né Eu acho que é, deixa eu ver Essa palavra É coisa de nerd. É isso mesmo. É isso mesmo. Geek. Aí, tá vendo? Qualquer coisa que vocês digitar aqui, ele vai te dar um monte de su sugestão, tá, galera? Então, a gente vai vir aqui porque eu trabalho com cabelo. Quero me desenvolver ao máximo nisso, tá, galera? Então, a gente vai vir aqui, ó. Ó. Bluesy Hair. Eu gostei desse nome. Categoria Saúde. E beleza. Galera, um macete aqui pra vocês, tá? Vai na página do produto que vocês estão, estão promovendo e pega a descrição brevia do produto, tá galera? Peguei aqui a descrição, tá vendo aqui? Vamos criar nossa página. Uma dica excepcional para vocês, peguem a descrição do produto que vocês estiverem promovendo, tá? Aí coloca na descrição ali que ajuda a promover o SEO, tá vendo aqui? Ele já criou nossa página, a gente já está com ela praticamente criada, tá galera? Agora a gente vai desenvolver a nossa, a nossa foto de perfil e a nossa capa, tá galera? Eu vou aqui pegar uma que eu já estava desenvolvendo e vou mostrar para vocês. Essa daqui é a logo, tá galera? Que eu já tinha se desenvolvido aqui. Eu vou utilizar essa logo aqui mesmo para não estender, tá, galera? Vou baixar aqui. Não copie, galera. Vai lá e tenta fazer a sua, tá? A gente está aqui para se desenvolver, tá, galera? E não copiar. E não copiar. Aqui no Canva, tá, galera? Ó, capa de, de evento Facebook. Por que, que eu estou utilizando o Canva? Porque a gente vai é, desenvolver o melhor, a melhor... Aproveito de tudo, tá galera? A gente não vai copiar, nem colar, nem nada A gente vai se desenvolver Aqui ó, eu vou colocar hair, tá vendo? Ela vai me dar alguns parâmetros, algumas fotos bacanas aqui Onde a gente vai tirar um, uma capa excepcional A gente não vai copiar e não vai colar, tá galera? Assim o Facebook, ele vê que a gente não tá ali só para vender, tá? Basicamente a gente já tem a nossa capa e nossa foto de perfil, tá bom galera? Ó, ele tá como vídeo, se tiver como vídeo aqui, tá, galera? Se tiver como MP4, você vem aqui e coloca PNG, tá bom? Pra ele não baixar um vídeo, que normalmente isso eu acho que é um vídeo, tá? Então, pra ele não baixar vídeo, você vai lá e coloca PNG ali, tá bom? Agora a gente vai vir aqui. Provavelmente ele baixou duas vezes ali, que eu vi que ele fez dois downloads, galera. Ah não, essa aqui eu acho que eu errei galera Eu coloquei a foto É ao contrário Aqui a foto de perfil eu coloquei de capa Tá vendo? Não Não é isso aqui que eu quero viu? A capa vai ser aquela A capa vai ser essa E a foto de perfil, viu como que baixou duas vezes galera? A foto de perfil Vai ser essa daqui Perfeito ó. Deixa eu só Não, ela ficou um pouquinho aqui para baixo, mas não tem problema. Que saiu aqui, ó. Blousy hair. Então, beleza, perfeito. Vamos ver aqui. Basicamente, a nossa página está criada. A gente só vai é, configurar um pouquinho a mais aqui, tá, galera? É, eu não vou configurar aqui o Instagram nela, porque na próxima aula que a gente for configurar o Instagram, a gente vai. eu vou passar um truquezinho para vocês fazerem BM infinita, tá, galera? Então, aqui, ó, ela já tá publicada, então tá todo mundo vendo ela, tá, galera? Eu só... Aqui é as palavras negativas, tá, galera? Eu vou pegar aqui e vou deixar isso aqui na descrição para vocês, tá bom? A palavra... As palavras negativas é que quando a gente subir uma propaganda, subir um anúncio, a gente... Quando a pessoa colocar, ah, isso daqui é falso, isso daqui é propaganda enganosa, é, eu quero meu dinheiro de volta, algo do tipo, automaticamente esse comentário vai ser oculto, tá, galera? A gente vai vir aqui, ó, filtro de linguagem, forte, aí ele vai carregar aqui, e embaixo a gente vai colocar aqui, ó, calma aí, pera aí, não, é em cima, tá, galera, desculpa, é em cima, tá vendo aqui? As palavras a gente vai copiar aqui, ó. Então aqui, ó, é esse daqui, tá vendo, galera, ó? Moderação da página, a gente vai copiar e colar é, essa essa parte aqui que tá aqui, a gente vai copiar e colar aqui, tá, galera? A gente vai copiar pra gente Ah, tá, ele ele não tá separando aqui, tá, galera? Ah, por isso. A mensuração está forte, aí a gente vai definir aqui agora a moderação da página, tá, galera? Eu não estou com o documento aqui agora, mas eu vou disponibilizar para vocês aí todas as, as palavras é, negativas que a gente vai bloquear na publicação. O que quer dizer isso, tá? Toda vez que alguém comentar alguma coisa referente à, à negatividade na página, vamos supor, quero meu dinheiro de volta, isso é uma fraude, isso não existe, é propaganda enganosa... Algo do tipo, galera, a gente vai ocultar automaticamente isso, tá, galera? Então, assim que a pessoa comentar, é, ela não vai gerar algo negativo no seu, na sua, no seu anúncio. Por quê? Assim que ela comentar algo negativo, automaticamente o comentário dela vai ser oculto, tá, galera? Então, isso é muito importante para vocês. Tem que, sempre tem que, quando vocês criarem uma página nova, isso daqui tem que ter, é como regra. Você vai colocar isso aqui como forte, né? É, filtro de linguagem ofensiva como forte, não esqueça isso. E moderação da página, eu vou, eu vou deixar o link com todos os nomes que a gente coloca aqui para bloquear, tá bom, galera? Então, essa daqui é uma das dos requisitos que a gente vai configurar na nossa página. É, o Instagram, eu falei para vocês que na próxima aula é, a gente vai fazer algo muito especial aqui, porque eu vou ensinar para vocês... É algo incrível galera, incrível mesmo para vocês estarem criando, é, além de conectar o, o, o Instagram aqui no, na página, vai ter automaticamente a gente vai conseguir fazer BM's infinita, tá galera? Então eu não vou passar agora porque senão vai estender muito e muita gente não gosta de assistir vídeo muito longo, tá? Basicamente é isso, a gente só vai terminar de configurar, sabe o que galera? Deixa eu só ver aqui, ah, informações da página... Ó, a gente só vai terminar de colocar aqui, tá, galera? Aqui eu não vou colocar porque eu vou colocar os endereços real de tudo aqui da, da minha página. Que eu vou utilizar essa página mais pra frente, tá? Ela vai estar tá aquecendo aqui. Então, eu vou utilizar essa página. Eu só não vou colocar aqui porque senão é número pessoal e tal. Aí a gente acaba espalhando esses dados, tá, galera? E eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer a postagem, tá? Aqui ela já está praticamente perfeita, tá, galera? Uma página profissional aqui, ó. Não é amadora e a gente vai criar uma publicação, tá galera? E aqui é um truquezinho para vocês terem relevância para o Facebook, tá? A primeira coisa aqui que eu vou fazer é adicionar uma foto, tá galera? Que é a nossa primeira publicação, tá bom galera? Criou a página, configurou tudo bonitinho, vai lá e... Ó, já quer já para a gente promover essa página, tá galera? Aí a gente não quer. Beleza, publicou aqui. Agora a gente vai programar outras publicações, publicações, tá galera? Deixa eu ver aqui mais, não é aqui. Ferramentas de publicações. Eu acho que aqui a gente não consegue mais é, fazer a publicação automática, tá? Agora é só no gerenciador de anúncio, tá, galera? É isso mesmo, ó. Só no gerenciador de anúncio, tá? Então vocês vão clicar aqui, ó ferramentas de publicação. Vão vir aqui criar uma publicação. É bom que aqui a gente consegue já colocar o link da publicação, tá, tá galera? Isso é. Ó, aqui quando, depois que a gente tiver nosso coisa, a gente já pode publicar tudo junto, tá? Tá, vamos achar mais uma foto. Sempre publique foto modificada, não copie e cola, tá, galera? Todas as minhas fotos aqui, ela tem algo modificado aqui nelas, tá? Todas, todas, todas, todas. Tem algo modificado, eu nunca pego, copie e colo, tá bom, galera? Então, a gente já tá aqui com a nossa publicação. Aqui nessa setinha, a gente vai programar, tá vendo aqui, ó, programar. E o que, que você vai fazer, galera? Três vezes ao dia. Agora foi, é, 3 e 15 a gente vai colocar dezessete. Ah, aqui já tá. É, então, não. 17. Então, vamos colocar. 7 horas. É, beleza. Às 7 horas vai ter outra. E depois às 11 horas eu vou publicar outra. Agora você vai fazer isso durante 15 dias, tá, galera? Você vai fazer três publicações durante 12 a 15 dias, beleza? Feito isso, salvei. Pronto. Beleza, ela tá publicada já. Ó, ela tá aqui programada. Beleza, fechou. Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Basicamente, a nossa página já tá pronta, tá, galera? Então, é, eu vou voltar aqui com a minha foto e, e vou dar as minhas conclusões finais aqui para esse vídeo, beleza? Então, galera, finalizamos aí é, nossa, nossa página, nossa primeira aula aí do método AU para Facebook Ads. É, espero ter ajudado. O vídeo ficou um pouquinho longo, pois... É bem, bem didático, bem explicativo ali, onde a gente está se profissionalizando cada vez mais. Como vocês podem ver aí mesmo no mercado, o Facebook agora com essa atualização do iOS, a gente é obrigado a ter uma estrutura própria. Então, cada vez que passa, a gente vai ter que se profissionalizando cada vez mais. Aqueles amadores não têm resultado, vão embora, não vão ficar no mercado, vão falar que é difícil, vão falar que é impossível, vão falar que é pirâmide, vão falar que é fraude... Mas, assim, quem está determinado a fazer acontecer, realmente vai acontecer. Galera, é um mercado totalmente complicado. É, o porquê que eu decidi fazer essa, essas aulas totalmente gratuitas, totalmente voluntária aqui. Por quê? É, eu criei esse canal para des se desenvolver e ajudar outras pessoas que estavam ali no ramo do iluminado, tá, galera? Porém, absurdamente, veio muita gente me perguntar é, se eu dava mentoria, se eu tenho um curso... Porque já o canal em si, ele tornou, como que eu posso explicar? Não é mais só do é, voltado para o iluminado e sim para um, alguém que está querendo escapar ali do seu trabalho ou querer fazer uma renda extra ou querer realmente tornar independente financeiro a base da internet, vendas online. Então eu decidi criar esse curso, tá galera? Totalmente gratuito. Eu vou me disponibilizar todos os sábados, subir uma aula ali, campanha de é, conversão, uma campanha de curtida, eu vou disponibilizar para vocês um, um modo onde eu vou ensinar para vocês BM Infinita, BM Limitada, ali, criação de BM Limitada, né? Vou disponibilizar também é, alguns módulos que eu aprendi no Academy totalmente gratuito e voluntário, porque muita gente que vem me perguntar não é mais do Método Iluminado. O meu, o meu foco era somente ajudar a galera do Método Iluminado, porém tornou uma proporção bem maior aí no mercado de afiliados, tá galera? Então eu vou ajudar de coração mesmo. Eu poderia só simplesmente fazer os três vídeos por semana, só para estar tá fazendo aqui as postagens, mas não, eu vou estar tá de coração mesmo desenvolvendo esse método aí Onde eu fiz o passo a passo no iluminado ali, algumas coisas eu não utilizei do iluminado porque não estava dando certo para mim Então eu vou trazer aqui para vocês os resultados que deram certo para mim e que deram errado ao longo desses dessas semanas aí, tá galera? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder mais vídeo como esse onde eu vou ensinar técnicas absurdas ali, que onde vai gerar muita renda para você, tá galera? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Espero ter ajudado e até a próxima, hein?